Fala pessoal, boa tarde, que é da RM Multicel, tudo bem queridos? Passando aqui somente para desejar a vocês aí um ótimo fim de semana, uma tarde maravilhosa e abençoada. Que Deus continue fortalecendo e abençoando e visitando a tua vida, onde quer que você esteja. Qualquer lugar do Brasil, aí, do país, do mundo, que Deus te abençoe. Um abraço meu amigo, meus amigos, em nome do Senhor Jesus. Valeu!